Quem usa. Mano, não me acordes, por favor, meu. Eu avisei, meu. Oh. Acabou a palhaçada porque eu vim fechar o circo A tenda vai abaixo, isso é só tesão do mijo Artesão no meu ofício, para todos os efeitos I will not miss you Pronto, eu disse-o Porque é importante a fala Não vale a pena tentar tapar o elefante na sala Podes fit, peito feito, leva as verdades na cara Eu é que não vou ser um grão de areia no Sahara Sou ferida que não sara Não para a investida, vem vestida de vingança Tira o sangue da camisa Sonoridade suja, mas a rima vem tão limpa Que há maneira de confundir, seja o que for que eu diga Like, huh? Sou um calo com uma ferida, pois bem É que eu talvez não consiga estar sempre assim Mas disfarçar não é vida Para quem morrer por dentro enquanto o meu lábio sorria Assim morro para fora no formato de um CD Aprendiste conformado ou reformado do que se vê Espírito T. A galáxia que se rende à minha influência E nem vês renda no IG E que Não podes parar o drop Aniquilei as falhas, não podes parar o prod. Tu vives no Matrix, não podes parar o shot Fica lá com os teus refrões e com a garrafa do xarope Xarope. Esta linha que nos para é soltada para distinguir qual de nós é que tem garra. <risos> tu nem tens unhas, tens um burro que se amarra. A tua frustração não seja nada. Chupa. Tiram um para eu ter calma, mas tenho um surto na alma. Tenho este mundo na palma e o caminho é só um estar parado, numa calma. Eu nunca fui muito balda, A tendência não me salva, que eu tenho o meu próprio cu. Uh. Não, não, não, não, não, não, não. Vou parar por aqui, cético. Porque se há coisas que aprendi na minha própria música, é às vezes dar importância às coisas que realmente não são importantes. O objetivo é olhar para mim, Back to Basics, let's go! Again, Utterson went to visit his friend Dr. Jekyll. He suspected that Dr. Jekyll had helped Mr. Hyde to escape. When questioned, the doctor replied in a strange, wild voice that Mr. Hyde had gone forever. Hyde will never return! On the desk was a letter addressed to Mr. Utterson. In it, Dr. Jekyll tried to explain himself. He said he believed that inside every human being there was a good side and an evil side. But after a time, Jekyll found that he liked changing into Mr. Hyde. He enjoyed being bad. He became more and more violent and cruel. Yes, I cut. I cut. I cut. He took pleasure in hurting innocent people. Amen.